Oi, oi, oi, você que tá aí Ei, ei, ei, ei, ei, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Seja bem-vindo ao canal Apollo. Aqui falamos sobre audiovisual, fotografia e reviews Vem com pai Bom, por aqui eu vou te falar uma seguinte coisa Arte de fotografar Mentira, mas na verdade aqui é um canal, gente, de humor e fotografia e audiovisual Vou fazer um pouco de críticas é, Em um monte dessas palavras, aqui é. Um monte de coisa então um monte de coisa aqui, tá? Mas aí o foco é audiovisual e fotografia Um monte de coisa Tchau, tchau, conto com você Jogando light, like, que eu trago coisas. <risos> que mara! Essa troca, junto com uma pitada de comédia...